Olá, meu nome é Marco Labria e eu sou responsável por soluções cognitivas e sites para a IBM América Latina. É, desde o ano passado eu tenho trabalhado com a JuriDoc como parte de um programa de parceria é, da IBM com a Startup Farm e interagido aí com o Adrian, o Maxime e o time da Doc aí na no que eles tinham como uma ideia inicial de prover serviços é, é, legais serviços jurídicos para a pessoa física através da, da internet. E nesses seis meses, acho que o conceito evoluiu muito. Hoje é uma plataforma muito mais completa, é, que poderia inclusive prestar serviços para empresas, para ajudar a organizar documentos, é, contratos, que é uma necessidade das empresas hoje, trabalhando inclusive no modelo de assinatura. Tem sido um, um prazer grande trabalhar com o time da Juridoc e, eu estou bem impressionado com a capacidade que eles tiveram de transformar essa ideia e também utilizando aí as nossas APIs de Bluemix, nossos serviços cognitivos de Watson, é, transformar essa ideia em produto. É, meus parabéns ao time da Jury Doc. Tem sido uma, uma experiência fantástica aí trabalhar com vocês. Desejo todo sucesso. Um grande abraço.